e vamos ao vídeo a boa tarde amigos hoje fazer um vídeo aqui eu vim no cascaeiro aqui lá Mascana. vamos ver o que nós vamos achar de importante aqui às vezes acham os cortes aqui bonito então nós vamos fazer um vídeo e nós vamos ver o que nós vamos achando aqui deles o que achar bonito aqui nós nós vamos pegando Olha está uma abelha aqui a abelha aqui tá até bonita vamos dar umas olhadas nela aqui uma olhadinha nela aqui cá. Ela, ela mostra um pouco a aparência mas vamos caçar outra tem uma no chão aqui meia avermelhada vamos passar uma aguinha né? para ver a miola viu bom, esse aqui para quem não conhece, isso aqui é uma magnetita esse aqui é uma pedrinha pesada aqui no meio de descascar de vez em quando acha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 mais umas pedras bonitas aqui tá brilhando com o sol vamos ver ela moiadinha tem uns cortes aí tem umas transparências no meio. e esse aqui é bonito ele está se dando para ver na né?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 E a magnetita não tá achando ela. Uma pedra também que tá parecendo bonita, ela. Porque que nós vai achando mais umas aqui, nós já vai mostrando. Né? Agora ah, nós achamos aqui uma comer Parece que ela tá bonita. Vamos né? ver se nós aqui, ó queremos arrancar não agora faltou alguma coisa para arrancar ela essa é uma meia fumê também está muito bonita aqui um outro uma outra magnetita pequenininha, ó bem pequenininha dá uma lavada né ó bem pequenininho vamos, vamos ver se nós consegue aqui umas pedras mais bonitas Se tem algumas aqui bonitinhas. Parece que aqui tem uma coisa bonita. Não. não tá muito bonita não, mas...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 Sem ter uma transparência, não é tão pior. Não vamos então, ver o que, que vai dar aqui no cascaeiro, né? Então, na cabeça do balão. caça o detector já que eu já achava ele aqui outra aqui. outra cabeça de parafuso e vai é caçando com o detector já bate um punhado de coisa deixa rapaz vai nós achamos uma bonita aqui ó vamos até molhar ela aqui ó até brilhando essa tá bonita, hein ó rapaz, é o quartozinho ajeitado, limpo ui esse nós vamos levar, né esse tá bonito então esse nós leva ele para nós ajeitar aí as coleção atrás também tem mais um aqui mas esse tá mais feio é mais feio um pouco Vou ver aqui, como é que ele tá na água aqui mesmo assim ele tem uma parte muito bonita por dentro mas tá mais mais leitoso bom vamos caçando mais por aqui quem sabe nós achamos uma magnetita bonita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 muito bonito ele ué é termalina no quarto é normal né mas esse também não ele leva e vamos caçando mais alguma coisa por aqui agora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 Será? Vamos passar o ímã nela para nós ver. Não, não é. Não é uma magnetinha de informação. Então, essa não é. mandando meio devagar aqui porque não você passa as pedrinhas e não vê as pedrinhas no meio do casco porque... aí às vezes ela tá no meio da já ela tá no meio do cor hein? eu vou dar só uma molhadinha nela ali nem vou tirar ela mas tá muito bonita tem uma outra aqui para baixo e parece que ela tá bonita não.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 que ela tá bonita mas tá uma sujeirinha boa e tem uma outra também esse é vidro esse não deu certo não agora vamos ver se nós acha mais alguma bonita também já já nós vamos encerrar o vídeo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 Interessante Parece que tem tá cheio de um negócio meio verde nas lateral dele aqui ó. Vamos olhar ele para ver Ele tá interessante, rapaz É uma pedra, uma pedra pesada Parece que ela tá meio De a de chocolate Um lugar parece com uns pingo verde Interessante cara. Muito interessante ó. Será que ela pega rima mano Vamos fazer um teste meu. Rapaz, ela pega assim, ó é bem não é muito forte não mas pega Ó. Então, dá para notar que o imã pega nela agora o que tá mais interessante já tem um lugar que parece que não é marrom é verde não é preto aí o ímã tá pendurado nela interessante. Hum. ela contém ferro nela contém porque ela tá pegando lima hum. rapaz eu acho que valeu aqui achado viu é um possível meteorito quer dizer não, não tem aquela característica preta né que o meteorito é meio queimado